Continuando então a nossa aula, veremos mais uma característica dos contratos administrativos, que é a onerosidade. Ou seja, apesar de ser do interesse público, de defender o interesse da administração, não é exigível do particular sacrificar o seu patrimônio para cumprir as exigências da administração. Ele vai cumprir tudo que a administração determinar. Vai. Porém, ele vai ser financeiramente retribuído por isso. Nem todo o contrato é oneroso, claro que não, para a administração. Porém, os que forem onerosos para a administração, os que gerarem qualquer tipo de impacto no patrimônio do particular, devem ser, então, retribuídos. Então, essa oneração deverá ser devida pela administração. A minha próxima característica, então, é a onerosidade. Ora, não é exigido do particular a despeito de ser do interesse da coletividade, sacrificar o seu patrimônio. Assim, se ele dispõe, se ele se onera, ele tem que receber por isso. Todo contrato que gera qualquer tipo de oneração deve haver, então, uma retribuição ao contratado, deve ter um equilíbrio econômico-financeiro. Por isso, esse contrato também será oneroso. Ora, o particular terá que fazer tudo o que a administração determinar, terá que fazer tudo que a administração determinar, porém ele vai ser remunerado por isso. A minha próxima característica é o desequilíbrio contratual e é uma das principais, uma das mais cobradas em concurso. E por que desequilíbrio contratual? Em função das ditas cláusulas exorbitantes. E exorbitante não é porque seja uma cláusula ilegal, não, é porque foge da órbita, é aquilo que está fora da órbita de um contrato comum, daquilo que rege um contrato comum. São cláusulas que colocam a administração numa posição de... Verticalidade em relação ao contratado, numa posição superior. Mas por que essa posição superior? Para garantir o interesse público na prestação de serviço, na entrega desse bem. Assim, a administração tem poderes para impor algumas situações no bem da coletividade, para o bem da coletividade. Como ela faz isso? Com cláusulas determinadas em lei. Cláusulas chamadas exorbitantes. E quais são essas cláusulas, afinal de contas? Primeiro, a exigência de garantia. Assim, para firmar contrato com a administração em determinadas situações, a administração pode exigir garantia. E essa garantia pode ser de três formas, de três espécies. A primeira é a calção. A calção pode ser em dinheiro ou pode ser ainda em títulos da dívida pública. Títulos da dívida pública são papéis emitidos por entes federativos que representam dívida pública. Você adquire o papel e a administração te promete no futuro lhe devolver aquele valor com juros referente àquele... Papel. Esse título da dívida pública pode ser qualquer título? Não. Ele tem que ter algumas características, ele tem que cumprir algumas regras para ser válido como garantia. Primeiro, tem que ser de forma escritural. Depois, deve ter registro no serviço de liquidação e custódia, no SELIC. Já ouviram falar da taxa SELIC? Então, é o serviço de liquidação e custódia. Deve ser autorizado pelo Banco Central. E, por fim, deve ser avaliado pelo seu valor econômico, pelo seu valor efetivamente econômico. Assim, esses títulos poderão servir de calção, como garantia na assinatura de um contrato administrativo. A lei ainda faculta o estabelecimento de um seguro garantia, ou então de uma fiança bancária. São essas as espécies de garantia determinadas pela... Qual será o valor dessa garantia? A lei também determina? Determina 5% do valor do contrato. Essa é a regra. Porém, pode chegar até 10%. Se a obra, serviço ou fornecimento te for de grande vulto, de alta complexidade ou então tiver um risco financeiro muito alto. Então, a depender poderá chegar até, e não será de, pode ser até de... 10% o valor dessa garantia. Em que momento eu posso exigir a garantia? Em dois momentos, mais uma vez por conveniência da administração e em função das características do objeto do contrato. O primeiro momento que pode ser exigido é no momento da licitação, no momento do certame. Se eu quiser participar do certame, eu já tenho que prestar uma garantia, porque muitas licitações são complexas e a administração perde tempo, perde recurso. Se o licitante não tiver capacidade técnica, por exemplo, pra, ou financeira para cumprir o contrato, então, em função disso, eu já exijo uma garantia para ressarcir a administração de qualquer problema, de qualquer prejuízo que eu tenha já no certame licitatório. Só que aqui um detalhe, terminada a licitação, eu devo devolver a garantia a todos aqueles licitantes perdedores. Só permanece a garantia do licitante que foi o vencedor, o adjudicatário do contrato administrativo. Ou então, o meu segundo momento é na assinatura do próprio contrato a depender do objeto, eu posso exigir somente do vencedor no momento da assinatura do contrato. E essa garantia vai permanecer de posse da administração durante todo o período em que se cumpre o contrato administrativo. E no futuro, se cumprido corretamente o contrato, será devolvido com correção monetária, se não houver nenhum problema, nenhum prejuízo para a administração. A minha próxima cláusula exorbitante, que causa desequilíbrio contratual em favor da administração, são as alterações unilaterais. Apesar de nenhum contrato você assinou, não pode, um contrato comum, não pode haver alteração, senão não vira bagunça, não é? Cada um vai lá e altera do jeito que quer, não seria um contrato propriamente dito. Porém, para a administração, para adequar esse contrato, a necessidade da administração de favorecer ao bem comum, de garantir as necessidades públicas, melhor dizendo, eu tenho que, em algum momento, poder alterar esse contrato unilateralmente, sem pedir para o meu contratado. Querendo ou não, ele vai ter que aceitar. Eu tenho dois tipos de mudança. A minha primeira mudança são as mudanças qualitativas. São mudanças referentes ao projeto, à execução, aos materiais, ou seja, são mudanças que fazem parte dos produtos em si ou então da prestação do serviço. O meu segundo tipo de alteração são as alterações quantitativas. Se eu tenho uma quantidade específica para fornecer, eu posso em um determinado momento exigir mais ou menos sem a necessidade de anuência do meu contratado. E eu tenho limite? A lei estabelece limite? Claro que estabelece limite. O limite para a regra, que é a regra geral, é de 25% para mais ou para menos. Assim, se a administração contrata adquirir de você 100, a qualquer momento ela pode dizer, olha, é 125 que eu quero agora. Ou então, ao contrário, é 75 que eu quero agora. Mas esse limite é só de 25? Não. Pode chegar até 50%, desde que seja para a reforma de prédios ou equipamentos ou máquinas. Então, pode chegar até 50% pode ter alteração maior que 50%? Pode. A lei prevê essa possibilidade, só que agora não é mais unilateral. Primeiro, essa alteração só pode ser para menos e tem que ser de comum acordo, ou seja, em comum acordo com o contratado. Então, pode ser para menos 50%? Se a questão me perguntar, pode porém só pode ser 50% para menos e de acordo com o meu contratado. E os valores desse contrato vão se alterar? Claro que vão, afinal de contas é obrigação da administração manter o equilíbrio econômico financeiro. Eu não posso quebrar o meu contratado em virtude da necessidade de alterar unilateralmente o meu contrato. Por isso eu vou ter que repactuar. Os valores. Pode haver, melhor dizendo, a necessidade de repactuação desses valores. Por exemplo, eu adquiro uma máquina e essa máquina tem um custo X para mim. E esse custo vai se tornar despesa com a depreciação, que vai ser diluída por aqueles 100 produtos que eu comprei, que eu me planejei entregar para a administração. Porém, se a administração reduz para 75, o custo por produto não vai ficar muito maior? Claro que vai ficar maior. Assim, a própria lei determina que, para garantir o equilíbrio econômico financeiro do contrato, haverá, então, a repactuação desses valores. Eu tenho ainda que verificar a indenização para materiais já adquiridos. Claro, se o meu contratado já adquiriu o material e ia prestar o serviço, e de um momento para o outro eu digo, não quero mais, eu tenho que indenizá-lo porém, pelo justo valor que foi adquirido regularmente comprovado. Assim, ele não terá lucro com isso. Ele receberá indenização pelo justo valor regularmente comprovado. Se houver mais algum dano, mais algum problema trazido por essa alteração unilateral, o administrado pode, pode ser indenizado? Claro que sim, mais uma vez, desde que regularmente comprovado, desde que regularmente comprovado o dano. Detalhe importante, isso aqui é a previsão da lei para regras administrativas. Nada impede de, a qualquer momento, sob quaisquer condições, o administrado entrar na justiça. Não tem problema, o administrado pode, a qualquer momento, entrar na justiça, certo? Não tem problema algum. Nós estamos falando de regras administrativas trazidas pela lei. Entendido, então, as alterações unilaterais quantitativas, eu vou para mais uma cláusula exorbitante. A possibilidade de rescisão unilateral do contrato. Isso não acontece com um contrato comum, mas para a administração, sim, em determinado momento. Se necessário for, a administração pode, a qualquer momento, segundo a sua conveniência, rescindir unilateralmente, extinguir o meu contrato E essa extinção do contrato pode ocorrer por vários motivos. Maria Silvia de Pietro traz faz uma divisão desses motivos. Primeiro o que diz a lei quando fala sobre o inadimplemento do contratado e ela divide inadimplemento com culpa, inadimplemento sem culpa, inadimplemento quando o contratado deixa de cumprir algumas das suas obrigações contratuais. E esse inadimplemento com culpa, ele vai gerar o quê? E o sem culpa também vai gerar o quê? Vai gerar a obrigatoriedade de indenizar. Em algum momento eu vou ter que indenizar. Aí no seu material tem a relação de todos os casos em que geram tanto inadimplemento com culpa, quanto inadimplemento sem culpa. Todos relacionados a obrigações contidas no contrato e não cumpridas pelo Contratado, Nesses dois casos aqui, ó, não gera então obrigação de inenizar por parte da administração. Haverá também as situações de interesse público. Em determinado momento, por interesse público, pode a administração rescindir o contrato. Nesse caso, não foi culpa do administrado. Não sendo culpa do administrado, não tendo sido causado por ele essa rescisão... A administração terá que indenizá-lo sim, terá que indenizá-lo por todos os seus custos, pelos materiais já adquiridos, pelo custo da desmobilização, se houver necessidade de desmobilização e custo em função disso, a administração também tem que indenizar. Ou ainda, caso fortuito ou força maior. Nesse caso, a administração também terá que indenizar se houver algum problema para o administrado. Isso em função, mais uma vez, de não ter sido ele o causador da rescisão unilateral. Então, essa é mais uma cláusula exorbitante do meu contrato. A outra cláusula exorbitante é a possibilidade de. Controle. Administração. Durante a execução do contrato, ela poderá controlar, então, essa execução. Como ela fará isso? Nomeando um representante. Um representante da administração. Agora, imagine você, você vai passar nesse concurso. Você vai ser empossado, você é novinho. Então, tudo que é boca podre que acontecer com você, lá no seu trabalho, você que vai assumir. Tudo que é de ruim que acontece lá. E você recebe a função de ser fiscal de um contrato. Por exemplo, uma obra. Não tem ninguém para receber, não tem um engenheiro, e aí você recebe a missão de receber essa obra, fiscalizar. Como é que você vai fazer isso? Se você não for engenheiro, não tem conhecimento técnico. A lei também traz uma solução ela faculta à administração a contratação de um técnico. Então, não tendo capacidade técnica para fiscalizar, a administração pode, em determinado momento, contratar um técnico para auxiliá-lo no controle, na fiscalização desse contrato. E esse controle deve ser feito como ora concomitante em todos os momentos. O representante ele vai estabelecer regras, ele vai, claro que tudo baseado no contrato, ele vai solicitar alterações, ele vai determinar que algumas coisas sejam mudadas e o que fugir da sua órbita de competência, ele vai solicitar ao seu superior, tudo aquilo que estiver fora do contrato, estabelecendo prazos, para quê? Estabelecendo prazos para que tudo seja efetivamente cumprido, segundo as suas ordens. A próxima cláusula exorbitante são as penalidades. Segundo a lei, é possível então para a administração aplicar penalidades ao contratados por falhas ocorridas na prestação de serviço na entrega do bem, ou seja, no cumprimento do contrato. Assim, em determinado momento, se o contratado não cumprir aquilo que foi determinado, a administração pode aplicar penalidades. Mais uma vez, segundo o princípio da legalidade, as pessoas só serão obrigadas a fazer aquilo que a lei determinar. E a administração só pode fazer aquilo que a lei permite, é mais restrito. Assim, a própria lei traz as situações de penalidade. Primeiramente, há a advertência. Depois... A multa, a multa estabelecida em percentuais do valor do contrato, por exemplo. Depois, impedimento para licitar ou contratar com a administração durante dois anos. Esse é o prazo para esse tipo de penalidade. Eu tenho a minha quarta penalidade, a declaração de inidoneidade para licitar com a administração pública. Alguns detalhes importantes com relação a essas penalidades. Primeiramente... A multa pode ser aplicada concomitantemente com as outras três espécies de modalidade. Então, posso ter advertência e multa, impedimento para licitar e contratar e multa e declaração de nidoneidade e multa. Como é que eu cobro essa multa, afinal de contas? Eu não tenho a garantia? Então, primeiramente, eu executo a garantia. Se a garantia não for suficiente, eu posso descontar das parcelas devidas. Assim, em determinado momento, na rescisão do contrato, isso é da mesma forma. Rescindi o contrato em função de uma falta do administrado, do contratado apliquei a multa, existe parcela devida, eu deveria pagar, Se não, seria enriquecimento ilícito por parte da administração. Claro que eu deveria pagar. Porém, antes eu posso descontar o valor da multa. E se não for suficiente, nem a garantia, nem as parcelas devidas? Ora, aí busca-se outro, outros meios. O judicial, por exemplo, para fazer esse tipo de cobrança. Detalhe importante... Com relação às penalidades, haverá possibilidade de estabelecimento de defesa prévia no prazo de cinco dias da notificação. Então, para qualquer uma das penalidades, será facultado ao contratado apresentar defesa prévia cinco dias a contar da sua notificação. Um outro prazo importante é com relação à declaração de inedoneidade. A lei não estabelece prazo aparentemente foi mal redigida. Por quê? Porque não existe pena perpétua no Brasil. E como a lei não estabelece prazo, deveria haver um prazo. Porém, a própria lei fala na reabilitação. Reabilitação para poder novamente licitar com a administração. Essa lei fala em prazo mínimo de dois anos. Assim, quem foi declarado inidôneo num prazo mínimo de dois anos, se... Ressarcir a administração dos prejuízos, ele poderá ser reabilitado. E aí, essa penalidade passa a deixar de valer. A minha próxima cláusula exorbitante é a possibilidade de anulação do contrato. E a administração tem o dever de anular os contratos. Quando? Os atos e contratos, qualquer ato administrativo. Quando evados de ilegalidade, quando tiver vícios de ilegalidade. Assim, essa declaração será também retroativa ao tempo da assinatura do contrato. E quais são, então, as consequências disso? Primeiro, se o contratado não deu causa à anulação e prestou algum serviço, entregou algum bem, ele deve ser ressarcido por isso, senão a administração passa a incorrer enriquecimento ilícito. Então, haverá pagamento... Haverá pagamento ó, da parte já executada e ainda do prejuízo regularmente comprovados. Tudo aquilo que eu consigo comprovar, mais uma vez, o material adquirido, o custo da desmobilização será então indenizado em função da anulação. Lembro, se não foi o próprio contratado que deu causa à anulação. E que se foi um servidor público, a administração, então, vai poder apurar e deve também apurar as causas e fazer as devidas responsabilizações. Porém, qualquer contrato eivado de vício é anulado, retroagindo e desfazendo todos os seus efeitos jurídicos lá na sua origem. Esse é o efeito da anulação do contrato. Uma outra cláusula exorbitante é a retomada do objeto. É possível a administração retomar o objeto? Sim, toda vez que esse serviço público, principalmente, for essencial, em função do princípio da continuidade do serviço público, eu posso retomar esse objeto. Quando eu for rescindir o contrato, quando o contrato for anulado, qualquer dessas situações, eu posso, então, buscar esse objeto de volta e continuar prestando serviço, porque a população necessita do serviço. É o princípio da continuidade. Assim eu posso, em função disso, ocupar locais, ocupar equipamentos, inclusive os próprios funcionários. Posso, enquanto administração, porque o principal é manter... O serviço, a prestação do serviço. E aquilo que é devido, eu pago. Claro que pago, tenho que pagar em contra-administração. Porém, é prerrogativa minha ir lá e tomar o meu objeto de volta para fazer bem feito, se o particular não estiver fazendo. Porém, para que isso aconteça, eu tenho que ter uma autorização da autoridade máxima, autoridade superior. No caso da União, ministro de Estado. Ele é a autoridade máxima relacionada àquela área, aquele contrato, é claro, do qual o contrato está relacionado. Ou então, secretário de Estado, ou ainda um secretário municipal. É ele quem dá a autorização para a retomada desse objeto. Uma outra cláusula exorbitante muito importante é a exceção do contrato não cumprido. Nós vimos que nos contratos, na assinatura do contrato, existe força para cumprimento daquilo que foi pactuado. Porém, para a administração, eu tenho algumas exceções. Eu tenho um abrandamento dessa regra. A regra geral do contrato diz o seguinte, ó, quando uma das partes for inadimplente, não cumprir a sua parte, a outra parte também está autorizada a inadimplir, a não cumprir. Principalmente se houver algum tipo de prejuízo, já com a administração, não é assim. Então, se você está prestando serviço para a administração e a administração não te pagou, você pode simplesmente deixar de cumprir sua parte? Não, você tem a obrigação de continuar cumprindo a sua parte. Isso em função, mais uma vez, do princípio da continuidade do serviço público. Mas existe possibilidade de suspensão ou o particular vai eternamente ter que suportar o ônus da administração? Claro que existe a possibilidade de... Suspensão, não há rescisão nem a anulação do contrato, é de suspensão. Quando existe essa possibilidade, afinal de contas? Primeiro, quando houver interrupção por mais de 120 dias. E essa interrupção não precisa ser única, pode ser várias pequenas interrupções, desde que a soma tenha um total de 120 dias. E detalhe importante, se houver custo de desmobilização, o um particular também deverá ser indenizado. Ou ainda, se passar 90 dias, sem o devido pagamento. Se a administração estiver inadimplente com o pagamento, com o recurso financeiro, por mais de 90 dias. Eu vou cancelar? Não. Eu tenho a opção, é facultado ao contratado, suspender o contrato. Até que se regularize essa situação. Terminamos então as cláusulas exorbitantes. Vamos para mais uma característica do Contrato administrativo. A instabilidade é porque o contrato ele é instável, porque ele muda, ele é multável. As cláusulas exorbitantes que tratam da mutabilidade, da rescisão, da alteração unilateral, são exemplos de que trazem instabilidade ao contrato. Um detalhe muito importante: ó, quando eu altero o contrato, qualitativo ou quantitativamente, eu não posso mudar o objeto do contrato. Isso não é permitido. Eu não posso alterar tanto o contrato que gere uma mudança completa no seu objeto. Por exemplo, fui contratado para construir uma ponte. Chega no meio do caminho em função da necessidade, teve uma epidemia de dengue, o governo quer agora que eu construa um hospital. Não posso, porque haverá uma mudança completa no objeto do contrato. Isso não é possível. Assim, ó essa instabilidade é dentro das regras estabelecidas pela lei. Aquelas possibilidades que nós vimos anteriormente, essas qualitativas e quantitativas. Se houver uma alteração completa do objeto, não será possível, então, essa alteração. A minha próxima característica é a comutatividade. Apesar de ser garantido à população a defesa do interesse público por parte da administração, não pode ela, a esse pretexto, invadir a esfera patrimonial do particular e tirar dele aquilo que não lhe é devido. Assim, haverá comutatividade, ou seja, uma igualdade nas contraprestações. A administração cobra, pede, mas paga por isso. Deve-se sempre primar pelo equilíbrio econômico financeiro. Por fim, a mutabilidade. A mutabilidade que gerou a instabilidade. E a mutabilidade, como nós vimos em parte, é em função das alterações unilaterais que nós já vimos e sabemos quais são. Há possibilidade também de alteração por acordo, então. Em determinado momento, a administração chama o administrado e, primeiro, por conveniência da administração, ela pode pedir algumas alterações, como, por exemplo, o regime da prestação de serviço, a forma de pagamento. Então, são exemplos de alterações que, por acordo, podem ser feitas no contrato, desde que se mantenha o equilíbrio econômico-financeiro. Ou, então, caso fortuito ou força maior. Em qualquer um dos casos, pode a administração fazer alterações no contrato. Ou ainda o chamado fato do príncipe. O que vem a ser fato do príncipe? Qualquer fato provocado pela administração e que não tenha relação direta com o contrato. Por exemplo, o surgimento de um tributo. A criação pela união de um tributo que torne impossível ou muito difícil ou muito oneroso para o particular prestar aquele serviço, entregar aquele bem. Ora, não tem nada a ver com a prestação do serviço, mas foi a administração que provocou. Assim, a administração deverá rever esses valores. E essa pactuação deverá trazer, então, novamente o equilíbrio econômico-financeiro. Detalhe importante, ó com relação ao equilíbrio econômico financeiro. Essa revisão não será sempre para mais, poderá ser para menos. Por quê? Porque quando eu vi a comutatividade, ou seja, que as partes devem fazer prestações iguais, deve haver uma compatibilidade, quando se estabelece o equilíbrio econômico financeiro, eu estou verificando tudo que impacta no equilíbrio econômico financeiro. Além disso, eu verifico um lucro que seja razoável, que seja moral e estabeleço então a minha proposta para a administração, assim que eu vou formar o meu preço. Em função disso surge o equilíbrio econômico financeiro. Se em algum momento a administração tomar alguma atitude que torne esse lucro muito mais alto, que desequilibre agora em favor do contratado, poderá também haver a repactuação para menos desse valor, então nem sempre será para mais. Por fim, eu tenho o fato da administração. Agora também é uma ação ou omissão, ou seja, uma conduta da administração, só que agora diretamente relacionado com o contrato. Por exemplo, a administração tinha a obrigação de desapropriar determinada área para a construção da obra e não desapropriou. Ora, como é que eu vou cumprir esse meu contrato? Assim, se trouxer qualquer tipo de prejuízo, deverá haver essa repactuação. Nesse caso agora, com o prazo, por exemplo. Eu tenho, por fim, as interveniências. O que são essas interveniências imprevistas? Qualquer fato que venha tornar difícil ou impossível... Total ou parcialmente a conclusão do meu contrato, o cumprimento desse contrato. Imagine que você é contratado para construir aí um metrô, aí em Ariquemes, aí em Olho d'Água das Cunhães, lá no interior do Maranhão, e daí você está construindo um metrô, de repente você encontra um sítio arqueológico. Certo? Com vários fósseis. E aí chega lá o responsável por cuidar desse tesouro encontrado e diz o seguinte: ó, parou, você não vai poder continuar. Para continuar, você vai ter que fazer um desvio de 10 quilômetros. Opa, onerou. Foi um fato, uma interveniência imprevista que provocou uma oneração excessiva no meu contrato. Nesse momento, deve haver, então, uma alteração para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do meu contrato. Assim, nós vimos aqui as principais características do contrato administrativo. Muito obrigado.